Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje, a gente vai falar sobre palavras escritas com "-s", e palavras escritas com SS. Conhecer essas diferenças é muito importante para a nossa escrita e para a nossa leitura. Você conhece alguma palavra com "-s"? E com "-s", É a mesma letra, mas acho que algumas vezes você já viu por aí a gente usar ela em dobro, né? Vamos dar uma olhadinha nesse trava-língua aqui. A sábia não sabia que o sabiá sabia subir. A sábia sorriu surpresa e sussurrou que não sabia o que o sabiá sabia. Vamos ver ele escrito agora? Vamos ler em voz alta junto, então. Vamos devagar para a gente não se confundir. A sábia não sabia que o sabiá sabia a subiá. A Sábia sorriu surpresa e sussurrou que não sabia o que o sabiá sabia. Meio confuso, né? Você entendeu o que aconteceu aqui? Pelo que eu entendi, a Sábia, que deve ser uma mulher, não sabia que o pássaro, que é o sabiá, conseguia subiar. E quando ela descobriu isso, ficou surpresa e sussurrou que antes. Ela não tinha esse conhecimento. Bom, Você percebeu qual é a dificuldade desse trava-língua? Pois é, tem muitos S, né? Olha quantos! Vamos focar nessas duas palavrinhas aqui, assobiar e surpresa. Você consegue ver a diferença do som entre o S e entre os dois S nessas duas palavras? Na maioria das vezes, quando a gente duplica o S, e usa assim no meio da frase, o som muda. Tem muitas palavras que os dois S's têm o mesmo som que na palavra assobiar. Como pássaro, assar, bússola, pêssego. E tem outros casos que o S tem o mesmo som que na palavra surpresa, desse último aqui. Como casa, asa, casulo, princesa. O SS Nunca vem no final, nem no começo da palavra. Mas o S sozinho pode vir no começo, no meio e no fim, como nesses exemplos. Você sabe como se pronuncia cada uma dessas três palavras? Tentou? Ó, é assim, sacola, asa e ônibus. Então, quando o S está sozinho, às vezes vai ter esse som que tem em casa, em asa, ou também, Pode ter esse som que tem selo e senha. Consegue ver a diferença? Casa-selo! Vamos ver se você entendeu. Tenta adivinhar a pronúncia dessas palavras que eu vou escrever. Conseguiu? Você encontrou as palavras que têm dois S's? Isso mesmo, essas aqui. Percebeu que os dois S são sempre no meio da palavra? E as que têm um S só? E isso, essas outras. Você achou quais têm a pronúncia parecida com casa? Isso mesmo, Ásia e exposição. E as parecidas com massa, por exemplo? Vassoura, seca, assim, sopa, samba, assado e sábia. Resumindo, gente, a gente viu um pouquinho sobre S e dois S. Tem muito mais para aprender, mas, nessa aula, a gente viu que o S pode vir no começo, no meio ou no fim da palavra. No começo, tem o som que tem em sapo, no meio, a gente pode encontrar o som que tem em casa e, no fim, o som que tem em ônibus, que parece um pouco com o que tem no começo. Os dois S só vêm no meio da palavra, e sempre entre vogais. E tem o som que tem em massa, que também parece um pouco com o som que tem sapo, mas com um S só no início da palavra, já que a gente não pode usar dois S no começo, né? Sua vez. Que tal você tentar perceber qual palavra você escreve com S e qual escreve com dois S? E qual o som do S nas palavras que você usa? Bons estudos e até mais!